Olá. Uh, necessidade. Uh, a necessidade é uma habilidade de perceber proporções uh, em uma ideia de falta. O que pode ou não pode ser necessariamente usual ou positivo. A necessidade, ela parte de uma ideia uh, contemplativa. Ela varia possibilidades e que descrevem ambientes que são satisfatórios ou não. A habilidade de perceber a não satisfação diante de desejos ou ideias em um ambiente vem ah, de um princípio ah, natural do ser, eh, compõe a, a mecânica psíquica. Ah, essas proposições de, de, de falta geram a insatisfação. Em um ambiente saudável teríamos a a curiosidade como resultado dessa equação, mas a, a, as possibilidades em um ambiente não saudável, em um ambiente a, de de falta, um ambiente negligente, a, condiciona a, o, o resultado desse, desse princípio de necessidade da da ideia da busca sobre um contraste e uma variedade do próprio a, ambiente a, Gera, por sua vez, efeito cascata e princípios tribais de perpetuação da falta Então a necessidade não é boa nem é ruim Ela É uma habilidade do aparelho psíquico Que tem, por definição, uma função funcional e lógica dentro da estrutura psíquica O que não dá para... Funcionalizar é a ideia de falta ante ao, ao funcionamento da necessidade. Ah, tendo o, a necessidade como uma habilidade, em um ambiente de falta, ela funcionaliza um bug, dando justificativa a uma busca consta constante ao inalcançável. Ah, essa necessidade vem de um princípio ah, de insatisfação e não de uma necessidade, de uma busca prazerosa ah, essa ideia visceral essa ideia ah, que minimiza o indivíduo ah, em busca de algo diferente ou uma pressão interna ou externa, ah, nada mais é do que um efeito colateral sistêmico que problematiza o indivíduo ah, é, essa, esse é um, um monólogo para explicar a visão ciencial dessa perspectiva da necessidade Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo Ah, meu nome é Lucas e até, até a próxima, tchau!